Olá, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 segredos que eu uso e você também pode usar para não errar feio no look. Olá, eu sou a Marcela Damaso, idealizadora do meu atemporal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é o arroba Marcela Damaso. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve já, clica aqui no botão inscrever-se e também ativa o sininho para você ser lembrada toda vez que eu postar um vídeo novo. E como eu disse anteriormente, hoje eu vou te mostrar os meus 5 segredos. Lembrando que, gente, isso é para vocês se inspirarem, tá? Não é uma cópia, não é para vocês seguir fielmente. São truques que eu uso no meu dia a dia e que funcionam. E assim, né? Não adianta nada a gente sair com aquela roupa maravilhosa que a gente viu em algum lugar, se inspirou em algum lugar e não se sentir representada, não se sentir bonita e confiante também. Quando a gente começa a agir assim... Uh, a gente faz um esforço muito grande eu falei isso no último vídeo em que eu falo sobre as nossas referências de estilo né é muito é muito esforço que você faz para usar alguma peça e aí você fica acaba perdendo a confiança e se você usa as roupas que te representam e você tem, você traz as referências de identidade e você também consegue ter já, né, aquele autoconhecimento e consegue saber quais peças que ficam legais, os truques que vão te facilitar no dia a dia é melhor ainda. Mas eu vou falar que assim, não vai adiantar você simplesmente copiar o que eu vou te passar aqui, sendo que você não se identifica com o teu estilo. É como se você estivesse fazendo a mesma coisa que você faz, só que usando os meus truques. Então, eu vou pedir para você pensar bastante nas peças que você tem no teu guarda-roupa, ver se isso condiz com o teu estilo de vida ou não e usar todos esses truques que eu vou te passar aqui com as suas referências de identidade. Eu tenho esses segredinhos que me ajudam e me facilitam muito na hora de me vestir. Se eu estiver atrasada para algum compromisso, eu sei que aquela peça, aquela blusa, aquela calça, aquele sapato, eles vão me, vão me deixar bonita, eu vou me sentir atraente, e dependendo do lugar, né, eu posso me sentir tão atraente ou uh, passar uma imagem mais formal, então eu sei o que cada peça representa na minha imagem. Outro benefício de você ter esses segredinhos, né, de ter esses truques, é que você acaba tendo um guarda-roupa mais é mais conexo. Você não precisa comprar muita roupa e não saber onde usar, não saber se vai usar ou, né, como eu sempre falo, fazer aquelas compras erradas e deixar tudo lá no fundinho do teu armário. E é aquilo, se você nunca tem o que vestir e eu sei que a maioria de vocês tem muita roupa, mas não sabe ainda como usar essas peças, eu vou te contar esses meus cinco segredos para que vocês consigam é, se identificar nesses segredos e usar a seu favor. Bom, o primeiro deles, é, eu demorei muito para me ligar nisso, para saber disso. Eu tenho muitas peças icônicas. E o que são peças icônicas? São aquelas peças que te deixam muito empoderadas, que te deixam muito, você se sente muito bonita, muito atraente, tem uma segurança absurda. Por isso que eu falo. Para mim, as peças são, é, são peças que são pretas ou que tem algum detalhe assimétrico ou com alguma geometria na peça. Se de repente para você faz mais sentido ter uma peça bem com estampas bem suaves e cores né, em tom pastel, beleza, essa aí é a sua peça icônica, aquela peça que você vai vestir e vai se sentir bem. E aí também tem aquelas peças afetivas. Eu sempre falo de peça afetiva como se fosse uma coisa ruim, né? eu acho que passa essa, essa imagem mas não, as peças afetivas também te trazem emoções boas, desde que você as use. Não é para você deixar lá né, uma peça afetiva que você ganhou de alguém e você largou. Não, pode ser uma peça que você tenha ido numa festa e se sente muito bem, naquele dia você se sentiu muito bonita, e aí você consegue trazer essa sensação né, para o presente e usar de uma forma muito elegante, muito chique, despojada, cool, da forma que vocês quiserem. Então façam bons usos dessas peças afetivas porque são peças que vão te deixar bem bonita e você vai conseguir ter mais segurança o que te dá mais segurança quando você sabe que você está bonita que você sabe que não errou no look que você está condizente com a situação com a ocasião que você está e algo que eu vou falar pra vocês é que vocês não não fiquem segurando essa peça para uma ocasião especial a ocasião especial é hoje você tem que ser, estar bem vestidas e olha que eu não, vivo, eu não falo eu não gosto de falar que você tem que fazer alguma coisa mas eu acho que realmente nesse caso, todas as mulheres deveriam estar bem vestidas e se sentindo bem, todos os dias não no num casamento num, numa festa de formatura ou na festa da, da firma nada disso, é, é legal é bonito, é gostoso você se sentir bem todas as vezes então tenha muitas peças icônicas, tenha várias, se puder tenha no seu guarda-roupa, que o seu guarda-roupa seja feito somente dessas peças icônicas, peças afetivas, peças que vão te deixar bonita sempre. Outro fator que eu amo e uso bastante, e eu acho que vocês me veem é, muito nisso, é, eu faço uso de peças amplas, eu gosto bastante, isso me remete a uma mulher muito elegante, eu não sei é, se vocês têm essa percepção de uma mulher muito elegante, muito bonita, muito chique, é, muito segura de si, madura, uma mulher que sabe o que quer. As, essas modelagens mais amplas, é, eu acho que traz uma feminilidade para a mulher de forma muito delicada. Não é aquela coisa que você vê e tudo bem, é o clichê, né? Ou é uma cintura marcada, uma saia ampla, não. Às vezes tá ali naquele colete, é naquele maxi colete bem largão, bem soltão, usado com uma, uma calça, pantalona, uma pantacur. Eu acho que funciona bastante pra mim. Então, se eu tô num dia que eu tô mais ou menos assim, me achando ah meio esquisita, eu coloco uma, uma né, Coloco peças amplas e isso funciona bastante. Consigo me achar. Tudo que eu falei dessa mulher imaginável, eu consigo me ver nessa mulher. E assim, demorou muito para eu entender. Quando eu era mais novinha, lá para meus, meus 20 anos, eu tinha muita dificuldade em, em usar peças largas, porque eu achava que eu não ficava tão feminina. Então eu usava sempre peças muito apertadas. E aí depois eu fui entendendo que a feminilidade não tem nada a ver com uma peça apertada, né a gente consegue usar assim uma camisa masculina e ficar muito feminina, se sentir feminina. E nessa, nessa gama né, de, de peças mais amplas eu também gosto muito de usar o equilíbrio às vezes, né? então se eu tô com um blazer bem largão eu coloco uma calça skinny ou uma calça legging, funciona bastante. Ou eu faço o inverso, coloco uma blusa super justinha, bem marcada no corpo, e aí coloco uma pantalona uma calça de alfaiataria com um corte super masculino. Isso funciona muito, essa dualidade do feminino e do masculino no meu guarda-roupa. Esse outro segredinho que eu estou aqui me abrindo para vocês, é, eu falo muito, eu falo exaustivamente para vocês, porque isso funciona muito para mim e funciona para a maioria das mulheres. Se você nunca Nunca tentou, se você só falar ah, eu não sei o que é, não gosto, tente fazer um high-low. High low significa high de, de alto em inglês e low de baixo. Então você vai fazer um. como se você equilibrasse as suas peças. E aí eu não tô falando só de justo ou de largo. Pode ser uma peça bem casual, pode ser um moletom. E aí você vai trazer uma peça super clássica de alfaiataria. Eu levo muito a sério high low mesmo como estilo de vida. Eu uso pra tudo. E, é engraçado como eu me pego fazendo isso várias vezes e quase todos os dias, porque isso pra mim funciona. Assim como eu gosto dessa dualidade né, do guarda-roupa feminino com masculino, que também pode ser um high-low, eu trago muito esse tipo, né, o high-low, pra minha vida. Então, eu tô sempre buscando esse equilíbrio, não que seja, tenha que ser um equilíbrio perfeito ou é, que tenha que ser tudo certinho, não, não, não é nada disso. O que eu gosto mesmo é, é de fazer essas misturas. Misturar uma peça super delicada com uma peça super pesada. Isso funciona bastante pra mim. Para de se conseguir uma vira-lata, filha. Hum? E pra fechar aqui, o quinto segredinho que eu tenho e eu uso bastante é eu sempre aposto em um sapato que tem alguma forma diferente. Alguma coisa diferente ele tem que ter. Eu não sou muito ligada é, em sapatos de salto alto. Mas quando eu uso um sapato de salto alto, eu, prefiro, eu procuro uh, os clássicos e eu prefiro também uh, aqueles que tenham algum, algum, alguma coisa que seja diferente, que não seja igual. Então, se eu vou comprar um escarpão, por exemplo, igual eu tenho um escarpão eu tenho um escarpão preto, salto fino, tal, com mando figurino, mas ele é todo de glitter. Né? Então isso já chama a atenção. Tênis é a mesma coisa. É muito difícil você me ver com tênis de modinha. Né? Eu gosto de tênis diferente, eu gosto de tênis clássico. Então eu tenho o, o meu, os né, o Nike Cortez, que eu já falei aqui, que é um tênis bem diferente. Eu uso bastante esse tênis, os Adidas também, é, os Smith, eu amo aquela modelagem de tênis, aquela forma de tênis. E também, né, todos. Tudo quanto é all-star. Né? Eu tenho. Tênis é uma coisa que. Eu gosto e, e eu uso bastante. Então assim, se eu for comprar uma sapatilha, ela não vai ser uma sapatilha com bico redondo, vai ser com bico fino, vai ter um verniz, vai ter algum tecido diferente, um material diferente. Pode ser um saltinho, pode ser um laço, tem alguma coisa que chame a atenção. É como se fosse uma peça icônica, né? uma daquelas peças icônicas que eu falei pra vocês no início. Isso, gente, tudo que eu falei pra vocês são coisas que me ajudam no dia a dia e eu resolvi compartilhar. Porque eu recebo muitas perguntas de vocês como eu uso um, um vestido XYZ ou com estampa, é, que sapato que eu uso com essa saia. E eu não posso ficar ditando regras pra vocês, porque eu não conheço o estilo né, de cada uma. Mas eu quero que vocês, eu quero ajudar vocês a pensarem de forma autônoma. Isso é muito mais importante pra mim do que eu ficar dando dicas. De, de como você deve se vestido, o que você deve usar, o que sapato você tem que usar. Fazendo dessa forma que eu faço, tendo esses segredinhos, esses truques, a tua vida vai ficar muito mais fácil. Você vai conseguir se arrumar de, de uma forma mais rápida, você vai conseguir fazer compras mais assertivas, e você vai sair com mais autoconfiança. Porque é horrível, e eu já passei por isso, você sair com uma roupa que não tem nada a ver com você, que você... Sabe que você está ali no lugar certo com a roupa errada e todo mundo é lá super, né? As mulheres todas bem vestidas e você se sentindo mal. Quando você usa exatamente aquilo que você gosta que te faz feliz, você fica bem em qualquer lugar, você vai se sentir bonita em qualquer lugar. E outra, em vista sempre em peças de qualidade. Tem um, é, segura um pouquinho a tentação de comprar numa promoção, aquela brusinha, baratinha, que vai custar, sei lá, dezão, vintão. Segura essa, essa, esse impulso de comprar, porque liquidação, gente, é, é bom, é bom demais. Eu sei, eu já comprei várias peças que eu tenho aí ó, por anos em promoção, mas você tem que saber quais são as peças de qualidade para você investir, usar bastante e se sentir bem. Eu já contei aqui pra vocês, eu comprei uma jaqueta que não era de couro e ela esfarelou todinha. Pra que que eu vou comprar outra? Só porque tava barata? Entendeu? Então, assim, você sair na rua e passar vergonha por conta de tecido que não é legal, por conta da qualidade da peça, não é bacana, né? Então fica aí essa minha, essas minhas dicas, os meus segredinhos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Compartilha já aqui com alguém que você acha que precisa. É, ouvir esses segredinhos é, são coisas que eu trago assim por décadas e eu resolvi abrir para vocês porque eu sei como é difícil a gente não saber por onde começar quando a gente vai se arrumar para sair eu fico por aqui, mas a gente se vê nos próximos vídeos, até lá